E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal! Essa introdução do Daniel já deu, vamos alterar a realidade para o Daniel ter uma versão da mesma introdução de agora, mas com algumas alterações nostálgicas. Fala aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E hoje, teremos mais um vídeo aí de retrospectiva, né? Lembrando que o último vídeo de 2020 foi o quê? foi exatamente a retrospectiva do canal. Esse ano é de fazer diferente, né? O primeiro vídeo de 2022 ser uma retrospectiva do ano de 2021. E sempre vai ter, galera. Vamos ir se acostumando aí com essa ideia que sempre eu vou fazer esses vídeos assim, relembrando tudo que aconteceu no ano, né? Pra gente ter boas memórias, né? O que que aconteceu, ter aquela nostalgia. Então, vamos lá. Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Então galera, o primeiro vídeo do ano foi no dia 4 de janeiro Que foi o vídeo, a teoria de como o Asimuth pegou o DNA de sapo celestial O ano já começou daquele jeito, né? Isso já era uma prova que 2021 ia ser um ano muito bom pro meu canal Esse vídeo hoje tá com mais de 200 mil visualizações Vocês gostaram muito dessa teoria Daí, em seguida, foi mais um episódio aí dos curiosidades óbvias Que você tem que saber se você não manja Esse foi o terceiro vídeo dessa série que eu tinha começado Lá em 2020, vocês tenham gostado muito Eu já comecei em 2021 continuando essa série Outra série que muita gente gosta aqui no canal É aquela lá de visual de aliens em outras séries Aí eu fiz, no caso, o visual dos aliens do reboot Como se fosse no clássico E essa é uma série que nunca mais eu trouxe E dá para trazer mais Vocês podem até pensar que acabou, que não tem mais a se nesse que ainda tem. Eu vou trazer mais vídeos sobre isso. Depois temos aí o Milk React do rap do Kevin, que foi o terceiro rap aí né, do Sony Raps lá, o rap do clássico do Alien Force, tem um, um estreado lá em 2020 no final do ano. Em 2021 o primeiro Milk React foi do rap do Kevin. Inclusive esse foi o primeiro vídeo do Daniel que eu apareci fora os stories dele. E como eu fiquei desagradável aos meus próprios olhos graças à qualidade da câmera que o Daniel tinha na época. E logo em seguida temos aí mais um vídeo de curiosidades rápidas sobre Band S, que essa é outra série que vocês gostam muito, né? Sempre que envolve curiosidades eu vejo que vocês gostam né, dessas séries assim. É um quadro que eu sempre vou trazer aqui pro canal. E em seguida temos aí mais fusões triplas, né? Que foi uma série que eu comecei em 2020, a parte 2 eu lancei lá em 2021. Também temos aí um vídeo de perguntas, né? do respondo pra vocês quem era o mais inteligente, se era o Massa Cinzenta Ou se era o Azimuto, um vídeo também que deu muito bom Vocês gostam, né? Desses temas assim Eu explico um vídeo assim de perguntas, aí eu explico outros temas também que vocês perguntam Daí temos o um vídeo sobre, falando sobre Destiny Heroes, a fanfic do canal Que, assim galera, vamos explicar Destiny Heroes Eu sei que eu disse que ano passado ia sair e acabou não saindo, né? Infelizmente, aí vocês perguntam, cadê Destiny Heroes? Cadê Destiny Heroes? É porque a galerinha que tá ajudando, né? fazer as animações, eles estão meio parados, tá entendendo? Aí eu tô esperando ver o resultado deles, entendeu? Porque não depende só de mim, porque o roteiro lá já tá tudo pronto tudo mais, entendeu? Só falta a em querer fazer. Eu entendo né, que eles são ocupados, tem outros projetos deles, mas a gente vai fazer de tudo pra sair o quão, o quão rápido possível. E pode ter certeza que em relação à animação, aqui no canal vai ter novidades sobre, sobre animações, tem Foz de Destiny Heroes, ele estreia esse ano. Vamos dar o apoio, você conhece... Algum animador, se você anima, quiser entrar em contato comigo para fazer animações, ajudar. Né? Com o andamento dos episódios de Destiny Heroes. Né? Porque, assim, é uma série que é difícil de fazer. Tem muita cena de ação, luta, tem dublagem, mexe tudo com essas coisas. Não vai ser uma coisa simples de fazer, entendeu? Por isso que tá demorando. Mas eu, eu tenho certeza, galera, que quando sair, vai ser um sucesso. Vocês vão gostar demais. Vocês não vão se arrepender, vocês não vão ficar decepcionados com essa série. Também temos um vídeo aí falando de fanfic já é fanfic do Manuxismo X, um parceiro aqui do canal Fiz um vídeo todo falando sobre essa fanfic dele E Também temos aí um vídeo que muita gente gostou também, né? Queria ter uma resposta concreta Que é em relação ao símbolo do Omnitrix Do Benioziano verde, Qual a explicação sobre isso? Aí eu fiz um vídeo, né? tipo, eu nunca tinha feito antes. Eu só tinha feito, assim, algumas explicações em vídeos avulsos, entendeu? Mas um vídeo específico sobre isso eu nunca tinha feito. Chegamos ao vídeo dos Fublau. Cara, Fublau foi uma coisa que a fanbase abraçou muito. Tipo, vocês gostam quando eu faço um vídeo sobre isso. Mas foi o primeiro vídeo que eu expliquei mesmo, né? Ah, o feedback, o fantasmático, a gente tem um coisa semelhante. Dá para pensar que é um clickbait, mas tipo, vocês foram lá, assistiram, curtiram a mecânica. Agradecer muito ao Danca porque foi ele que trouxe a tona, ele que explicou essa questão do Fublau. E tá aí o primeiro vídeo sobre esse tema maravilhoso. Como seria Usagens de Omni Hero no clássico, né? Outro vídeo daquela série de visual de e outras séries, aí dessa vez com Usagens de Omni Hero. E vocês gostam muito, dos né, Usagens de Omni Hero, esse vídeo também deu muito bom. Aí temos mais um vídeo de perguntas, dessa vez eu coloquei Aí o, o Alcatrota pode vencer o Alien X. Um título bem chamado né? Ele também pegou muito, viu? Ficou vendo, né, galera? O Alcatruda não pode vencer o Alien X. Ele só é God mesmo pro piwi lá do relógio esquisito, né, galera? Também então, temos mais um vídeo aí de de às rabas, Como eu falei, sempre tem essa série aqui no canal. E um vídeo bem da hora que foi explicando né, a diferença do Enxurrada, do Ameaça Cláudica, comparando os dois aliens. E essa também é uma série que eu tenho que trazer muito, é bom fazer essas retrospectivas, que eu vejo vídeos que eu fiz no, no passado e dá pra fazer mais vídeos relacionados a isso Tipo, ah, dá pra fazer um vídeo comparando a força do quatro braços com a do sabe? que é um vídeo assim, eu fiz um vídeo concreto, entendeu, com resposta concreta disso Eu, só, eu falei isso em alguns vídeos aí a e tudo mais, entendeu, assim como o negócio lá do símbolo do triste do de Anos mas eu vou fazer um vídeo concreto sobre isso que vocês vão gostar, viu Esse vídeo aí vai ter uma surpresa, viu Vocês vão gostar demais Bom, aí chegamos ao Milk React do rap do Soul Supremo, né O rap supremacial e a do Iron Machine, mano eu lembro de ter gostado muito desse rap quando eu escutei ele a primeira vez. E tá registrado aí pra você né, galera? A minha reação, as primeiras impressões ao escutar o rap. Mano, massa demais esse rap aí. E temos um vídeo aí que é sobre o Infinite Monk, né? É um conteúdo assim que eu nunca trouxe pro canal. Eu nem, eu nem conhecia esse Infinite Monk. Eu conheci... Quando eu fui fazer esse vídeo, eu achei meio assim, curioso, né, como é que o YouTube funciona, ele divulga o negócio do full Block é um negócio todo desconhecido, né, ninguém sabe disso, a galera foi lá e assistiu, assistiu, agora, esse do Infinity que também é uma coisa que era desconhecida, né, a galera poderia pensar, nossa, existe outra entidade além do Alien X e tudo mais, e a galera não se interessou muito em ver, eu não entendi por que o motivo, né, mas tá aí, esse vídeo, né, se vocês quiserem entender... Mas sobre o Infinite Monkey, tá aí. Já esse vídeo aqui é o primeiro vídeo da análise, né? Do rap do Iron Machine, no caso, o rap do clássico. Que eu lembro que esse vídeo, assim, ele sofreu muito rage, né? Por causa que a galera levou a sério o título do vídeo. Achou que eu tava xingando o rap e tudo mais, dizendo que tava errado. Eu acredito que a galera falou isso por causa da Tadenita, tá não sei o que. De Amor tá as outras coisas lá. O bicho falando, né? Mas eu fiz uma análise aí, né? Os passos, tipo, dizendo quais, quais os pontos que eles acertaram, os pontos que ele erraram, entendeu? Porque... É uma análise, né, galera? A gente tem que analisar os fatos e mostrar pra vocês num vídeo explicativo. Mas não na intenção de atacar o aeromático, não. É uma coisa assim que faz com que uma visão mais aprofundada, contexto do rap para você, entendeu? Essa é a minha intenção, fazendo essas análises dos Omni-Rap. Temos esse vídeo aqui que foi uma animação aí que fizeram no luto do Ben, mas do Goku, que eu fiz um react dessa luta aí, eu gostei, eu lembro de ter gostado na época. Que foi bem feito assim, eu achei massa a edição que eles fizeram ali. Como seria o Supremos do Ben 10 clássico? Dá pra fazer um parte 2 desse vídeo? Inclusive com um formato de IC, porque por causa que nessa época eu não tive essa ideia de fazer os e os de Ben 10. Também fiz um vídeo reagindo aí ao rap do clássico versão Men's. É muito engraçado, eu lembro de ter rido muito assistindo esse vídeo. Depois, em seguida, a gente tem um vídeo aí explicando sobre o Ben mil aparecendo no reboot. Nessa época a gente não tinha nada, nenhuma informação sobre como é que ia ser esse filme, ia ser esse especial. A gente só tem um teaser lá. É, eu comecei a teorizar, fazer várias teorias Nesse vídeo aí, foi muito legal E ainda no hype desse filme Eu decidi fazer um vídeo explicando Se a Gwenno Reboot é uma nodita aí temos mais um vídeo de fusões Eu vou mostrar as fusões que o Ben mil poderia ter usado Cara, essa é uma série que já tem Muito vídeo, mano, se você for na playlist Aí do canal, ver vídeo de fusões Você pode notar que tem vários vídeos relacionados A esse tema aqui, porque galera, é um tema Muito bom, dá pra trazer infinitos Infinitos vídeos sobre isso, porque aqui sempre vai ter Novas fusões, e aí sempre vai poder Pegar um Alien com outro e fundir. Então esperem que, assim, eu sei que faz muito tempo que eu não faço, né? Eu dou uma paradinha aí, mas como vocês gostam, muito, tem um feedback legal, eu vou trazer mais em 2022 sobre as fusões de Ben 10 aí, que, mantém muitos aí, né? não, acho que eu não mostrei nem metade das fusões para vocês. Daí temos aí a análise do rap do Alien Force, né? Mais um, um vídeo de análise de um Omni Rap. E em seguida mais um conteúdo do Iron Master, né? Que foi o Milk React do rap dos vilões do Albido, dos Isque e do Vilgax. Eu também gostei muito desse rap na época, até hoje eu gosto, né? Até hoje eu escuto de vez em quando, até fez o cover lá, né? Que vou falar sobre o vídeo desse cover, mas enfim. Outro vídeo que teve aí também foi do visual dos Ai no traço de Heróis Unidos. Essa foi uma série que também teve vários vídeos sobre, né, só em visual de Heróis Unidos, entendeu? para vocês verem como sempre tem como trazer mais. Mais um vídeo de curiosidades óbvias. Assim, Temos aí os Ai baseados em heróis da Marvel, da DC. aí chegamos no top 10 momentos mais épicos de Ben 10. Cara, muito da hora esse vídeo, realmente tem uns momentos aí de arrepiar em BN10... E dá pra fazer uma parte 2, né, galera? Tipo, o Ben 10 tem muitos mais momentos do que esse Tem muita coisa marcante em Ben 10 que eu não falei nesse vídeo. E esse vídeo aqui é sobre os aliens que iriam aparecer no especial do Ben Mil né? Que tem o Chocan, o Macacaranha e o Surge, né? Que eu, eu fiz um clickbait aí, né, galera, pra vocês. Eu coloquei o Alien X na thumb, mano. Foi muito engraçado. Porque, tipo, eu não menti. Foi o Alien X que apareceu. Só que não foi o Alien X, o Sapien Celestial, né? Foi um alien que é literalmente um X. Então, né, eu não menti, galera. Que o Alien X apareceu, mano. <risos> Muito engraçado, velho. Quando eu fiz essa piada no vídeo, eu lembro que vocês ficaram com raiva, velho. Mas foi uma atendimento de galera que foi engraçado. Eu não vi graça nenhuma. Mas não foi nem porque não foi engraçado. É porque eu não vi momento algum do vídeo. Dona Graça que mora ali na esquina aparecendo. Essa eu não entendi de tão ruim que foi a piada. Mas tá aí o ar da graça. Também tem um vídeo aí falando sobre o Telewoofer Ultra Supremo. Conteúdo da mina aí que vocês também gostam, né? Quando eu falo de fanatics Temos aí um Milk React do Rap do Supremacia. Só que dessa vez versão memes. Eu sempre tava fazendo. Eu parei de fazer. Não foi desse tempo pra cá. Eu parei de fazer os reacts dos Raps versão memes, né? Mas... Porque eu parei mais com o React, né, galera? Eu só faço quando eu vejo que é um vídeo, assim, que é interessante de Ben 10. O meu canal não é um canal de React, né? Mas uns reacts que eu acho interessante... Eu faço sim. Bom, agora dessa vez, realmente, é o Alien X que eu falo nesse vídeo. Tipo, assim, ainda não tinha sido revelado, se eu não me engano, né, o visual do Alien X no reboot. Mas tinha sido revelado que ele aparecia. Nesse vídeo eu vou para pra vocês como é que poderia ser o Alien X do reboot e tudo mais. Além de falar também sobre o 10 e Mutante Rex vai ser um reboot que ia ter. Então daí também temos aí as fusões do clássico no visual do universo. Né, as fusões lá, do Diamante Cinzento, o Aquachama e o Insecto Braço no visual do Omniverse, um vídeo também muito da hora, bem interessante Começando no mês de março temos aí um vídeo onde eu falo dos Aes que poderiam derrotar o Goku Que, cara, esse vídeo foi polêmico, muita gente discordou Inclusive, o papiro da Batata, ele discordou, ele falou comigo, né? Ele entrou num debate comigo sobre o que é que o Goku poderia fazer, e eu falando o que é que o Ben poderia fazer, dando os argumentos, né? Também temos um vídeo aí dos fanais dos inscritos. Eu gostei de fazer esse vídeo aqui, que foi basicamente um evento aí, né, galera? Queria muito que eu fizesse um vídeo dos fanais dele e tudo mais. Eu demorei só, mas finalmente eu fiz aí. E vocês gostam, né, galera, de fanais, Não sei o que é que tem, mas é porque... Ah, aliens novos, eu acho que é isso que chama vocês, ah, aliens novos, como seria eles na série, vocês ficam imaginando, né? Também pela criatividade da galera. Aí tá, esse vídeo aí também é um conteúdo que eu sempre vou trazer para pra vocês, galera, eu vou tentar trazer assim, não sei, mensalmente. E sugiram aí, como é que vocês preferem? Seja mensalmente ou em dois, dois meses pra dar tempo de vocês fazerem muitos fanagens. Comenta aí. Bom, e também temos aí o milk react do rap da Gwen. E em seguida, eu acho engraçado isso, né? Sempre que lançam um rap do Iron Mask, aí em seguida eu faço uma análise de um rap anterior. No caso, eu fiz aí a análise do rap do Sol Supremo. Na dia 9 de março de 2021, estreia a tão querida série do Mundos Alienígenas, né? Que eu começo aí... Com o feedback e vamos falar dessa série. Eu sei que eu parei de fazer vídeo sobre essa série, mas eu vou voltar assim, né, galera? Por causa que vocês gostam muito dela, é uma série muito importante, muito informativa para falar sobre os Home Wars, dos Aliens. E começando por aí, o do feedback vocês já gostaram muito, vocês explodiram esse vídeo e tudo mais. E não tem muito para, é que eu só desanimei mesmo, né? Sendo sincero aqui, eu desanimei com essa série cara do último episódio não deu muito bom. Eventualmente nesse vídeo eu vou falar sobre ele, mas foi isso, entendeu? mas eu sei que vocês gostam, hoje também já prometi fazer vários vídeos ainda, que eu disse que eu ia fazer e pode ter certeza que esse ano é as minhas promessas, minhas promessas para esse ano, eu vou fazer todo o vídeo que eu tô falando aqui, pode cobrar para eu fazer, que eu vou fazer ele ainda em 2022, pode ter certeza. E tem muitos mundos alienígenas pra eu fazer, eu não falei nem metade, tem nem pouquinho em dessa série, né? E muitos alienígenas ainda para eu explorar os mundos, os homeworlds deles. É, e depois de vários meses eu retornei com a série, eu dei mais uma chancezinha a ela, né? A série dos All dessa essa vez eu fiz aí o do Fantasmático, e cara, é, infelizmente não deu, né? Eu fiz esse vídeo aí como o esperado, não deu muita visualização, vocês pediram para eu trazer, eu trouxe, mas o feedback não foi tão bom. Então, infelizmente, eu acabei não fazendo. Tipo, eu fiz mais dois episódios fora esse. Aí eu encerrei a série de vez. Porque eu achava muito divertido fazer essa série. Mas, infelizmente, como não deu um feedback muito bom. Eu acabei encerrando ela, infelizmente. Mas ela fica guardada nos nossos corações. Né? Se você quiser rever essa série. Ou se você ainda não viu. você é inscrito novo. Quer conhecer essa série. Vou deixar a playlist aí, tá? Tá tudo aí na descrição, né, galera É só procurar. Procurar no canal que vai estar tá tudo lá. Tem 12 episódios dessa série. Então, vão curtir lá. Mais um vídeo aí de curiosas Óbvio que você tem que saber, senão você não manja de bandas. Aí, outro Milk React dessa vez, do Rap do Paradoxo, né? Meu personagem favorito não poderia faltar, é um Milk React do Rap dele. Tem dois vídeos que eu achei bem legal, né? Que eu postei esses dois vídeos bem certinho, um depois do outro. Que o primeiro foi explicando que os bugs do Super Omnitrix não existem, né? Eu expliquei pra vocês, direitinho a questão da super velocidade do gigante, do eco ele multiplicar objetos, tem tudo lá explicando direitinho. Um complemento a isso... Eu fiz aí um vídeo falando sobre o Gigante, ele ser 24 vezes mais rápido que a luz, um vídeo bem assim analítico, bem baseado em fato. Foi aí que eu comecei, né, esse negócio de ficar analisando mais a questão dos Zais, né, o potencial deles, que é uma coisa que eventualmente eu fiz também com outros Zais, mas eu comecei aí com o Gigante. Mais um milk react dessa vez, um outro rap aí do Força Alienígena, feito pelo canal Faço Assim, também tá muito bom, viu, não é só porque não era o Magic que não tá bom não. viu porque tem outros caras fora do Iron Magic que o mas que que arrebentam nos refs de Ben 10. Mais um All Idioms, dessa vez o do Bala de Canhão. Também temos aí o Mundos Energias do Blox. eu gostei demais, foi bem divertido fazer esse vídeo aqui, né? Porque muita gente pensou que ah, o Blox é só um lag, não sei o que. Foi nesse vídeo que eu expliquei a questão do segmento serem seres baseados no gano silício, né? Muito bem explicado ficou esse vídeo. Depois temos aí mais áreas né, no visual. De Heróis Unidos e chegamos aí ao último episódio do Awagens. Né? Terminamos aí com os pós O legal é que a gente terminou com tipo, todos os aliens do clássico que tem a sequência de transformação, né? Porque os demais, os demais aliens adicionais. Eles não morrem, são sequência de transformação, que nesses 12. Daí mais um milk React dessa vez, o rap do Alien Force vai ser um né, falando os esculhambação, os palavrão, mano, muito engraçado esse vídeo, vocês não esperaram o que eu ia fazer, né, porque vocês sabem, né, eu não falo palavrão e tudo mais, vocês acharam que eu não ia postar esse vídeo, que o YouTube ia desmonetizar, como se meu canal fosse infantil, não é, não é um canal pra criança o meu canal, é um canal pra adolescentes, adultos, crianças, vocês podem assistir também, mas o público-alvo no meu canal é mais os jovens da, da minha idade, né, que ainda curtem, merecem e merece tudo mais, mas as criancinhas também podem assistir, não tem problema. Mas esse vídeo aqui eu não recomendo. Aí um vídeo sobre o Alien Extinction, né, sobre a confirmação de que o Ben Prime ia estar no especial, eu fiz um... Teoria, né? Falando que alguém ah, o Prime pode ser o Alien X Mano, ai, que nostálgico Isso, velho, muito massa Mais um vídeo aí de curas das óbvias E o vídeo falando, né, Sobre Todos os bens reunidos Onde eu explico, né? A questão do bem, do bem clássico O bem de Alien Força, o bem de Supremacia do Omniverse, a Gwen 10, estarem tudo lá com o B do reboot. A gente tava num, num hype tão grande, né, galera? Em relação a esse especial, aí eu lembro de eu ter analisado bem direitinho o um trailer. Né? A gente falou da questão do bem do Supremacia. Ele tá com o Super Omnitrix invertido. Foi muito massa, velho. Aí temos mais um Milk React dessa vez. Da história do Vomax, né, feito pelo Relógio Esquisito. Uma série bem legal. Fazer umas animações né, do Blue e do Driba interagindo enquanto mostrava toda a história, da biografia do personagem. Era muito legal. Temos aí também como seria Os Aliens de Ben Neverson Atacantais, os vídeos que os otaku pira. <risos> E também temos mais uns alienígenas, dessa vez, do eco Echo. Nessa época, essa série tava com todo vapor, né? Daí, o Milk React é do tão engraçado, né? Rap do para pode bbc veja Mais um vídeo aí de curiosidades rápidas sobre Ben 10 E também temos um vídeo aí de perguntas, onde eu respondo pra você, assim, de uma forma mais, sim... mais simplória, né? Que é mais forte, o Ben do Clássico ou o Ben do Reboot. É, e como eu falei, foi de uma maneira assim mais simples, né? não teve tantas explicações aprofundadas Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aí, não só com o bem do clássico, mas sei lá, o, todos os bens se enfrentando né? O bem do clássico, de WAF, de Omniverse, do Reboot, e, analisando qual deles poderia ganhar, qual, quais seriam as vantagens, entendeu? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo bem explicado sobre isso sendo um Destruição de aliens. Mas falando aí em Destruição de aliens, temos o Eco Eco Supremo, o Gigante Supremo Esse vídeo aí também vocês tiveram muito rápido nele Teve muita polêmica envolvida nisso, até hoje tem, né? Porque muitos não concordam com o resultado final. Mas vai ter um vídeo dedicado a isso ainda, é, viu, galera? Essa batalha aí do Eco Supremo vs o Gigante Supremo ainda não acabou. Ainda não vai ter mais coisa em relação a isso, vocês vão ver. Chegamos no dia 13 de abril. E nesse vídeo eu fiz um review sobre o episódio de Arin ex Mano, ela também tá muito legal, né? E nesse vídeo eu analiso tudo, né? na época eu assisti em inglês, mas mesmo assim Eu não podia perder essa oportunidade de assistir Mesmo sem entender muito assim, o contexto que eles estavam falando né? era mais um contexto visual Mas foi muito legal fazer a análise e assistir a esse episódio último Episódio aí, do Reboot, muito massa Mais um vídeo aí de Mundos Alienígenas, dessa vez do Iguana Ártica E também eu fiz um vídeo aí explicando sobre os combos do jogo Serem considerados no Kenan da série, de 10, né? tipo, tudo que os usuários fazem nos jogos, eles podem fazer na série também. Assista o vídeo para entender se você ainda não assisti Agora, o Milk React do rap, do Friagem, feito aí pelo Papelos da Batata. Depois, o rap do Kevin, se não me engano, foi o segundo rap aí que ele fez no canal dele, sem ser do, no canal do Iron Master. Também fez uma análise aí de Omni Hero dos cinco primeiros capítulos. Após o, o término do reboot, eu fiz um vídeo falando sobre o Restore the Omniverse, se ele vai acontecer, se ele realmente vai ajudar ou não a Benda do Omniverse retornar. E hoje em dia a gente tem uma opinião diferente sobre isso, agora né, galera? Será que realmente... Ele deu certo, por causa que tem muitos indícios, falsos indícios de Ben 10 Universo retornar. Então, será que o restaurante do Universo ajudou isso, né? Aos diretores, ao Duncan ao ver que o Universo faz sucesso, ele realmente vai retornar? Será? Mais um vídeo aí de curas óbvias de Ben 10. E também eu falei sobre mais uma fanfic aí, se eu não me engano, foi do Mano X também, que foi uma fanfic toda adulta, uma fanfic mais séria de Ben 10. Teve aí um Milk React duplo, que eu reagi. As dois raps do aeromático, do papel, né? Que foi o rap do diamante cromático e também o rap do Alien X. Muito legal, né? Porque, tipo, assim, eu sabia do spoiler, né? Que eles iam me citar no vídeo. Mas foi muito legal, porque eu não sabe como era, como era o beat, qual era o contexto que eles iam fazer. Aí ver com os meus próprios olhos, né, eles falam não sou da Danita, pergunta para o Daniel Leite, foi muito massa, velho. Eu também fiz um vídeo aí falando sobre o Seja Membro, né, que eu lancei aí. Inclusive, você não sou membro aqui do canal, aproveita aí para assinar o Seja Membro, se possível, né, se você tiver condições... Que tem muitos benefícios da hora, viu, galera? Chegamos aí ao vídeo dos arins Subestimados de Ben 10. O vídeo também vocês gostaram muito. Tem muita visualização esse vídeo. Falei do cromato, do nanomec, do Jato, enfim. Mais um vídeo de curas rápidas sobre Ben 10. E chegamos ao Milk React do rap do Universo. Mano, que rap incrível, né, galera? Um dos melhores raps aí, feito pelo Iron Master. Eu tive a honra de participar como o Podron Sanjadon. O efeito desse, gás, mano. Que incrível, cara Primeiro, ver o Sabedoria participando do Rap Supremacio Foi legal Agora, eu mesmo poder participar Ai, velho, que top Tipo, eu sei que deu muito trabalho pra eu fazer A, a voz do Podrão, né Tipo, eu tive que me cobrir com os cobertores Assim, pro, pro som não vazar Pra não sair chiado, essas coisas teve que gravar lá bem direitinho, né Pro Aeromaster ir lá colocar Mas eu acredito que isso é um, um resultado bom, né Eu acho que vocês gostaram Acho que o Iron Macho gostou também Ele não esperava tanto, né? Ele achou que isso ia é sair algum sotaque nordestino mesmo, né? Eu não sei que... Preconceito da peste é esse que vocês têm com o meu sotaque, porque eu tenho orgulho de ser nordestino retada e tudo mais. Enfim, eu consegui fazer da maneira que pareceu o podrão mesmo, né, galera? Pelo menos na opinião de muitos aí. Bom, daí eu fiz um vídeo falando sobre um fanfic do meu xará, né? O Daniel Alves, que ele fez baseado na, no, nos meus vídeos, né? Tipo, ah, se os águas do clássico fossem para Alien Force, o Alien Force no clássico, entendeu? Aí ele fez toda uma fanfic, tem um, uma página no Facebook sobre os episódios do clássico com os ares de Alien Force. Aí eu fiz um vídeo sobre isso, foi muito legal. E chegamos ao grande dia, né, galera? Que... Eu bati os 100 mil inscritos. Mano, que massa esse dia foi, viu? Foi o dia todo, só isso. Tipo, eu lembro que eu... Entrei em live lá, fiquei conversando com a galera da União 10. Aí o mosquito ele tava em live, né? Aí nós ficamos lá esperando, nós conversamos muito, né? Ficamos muito tempo conversando. E tá lá registrado em live, né, galera? eu cheguei nos 100 mil inscritos, mano. Aí eu postei esse vídeo pra vocês verem. A minha reação, assim, né? Eu sei que eu me segurei muito assim pra explodir de alegria, né? Eu, eu me contive mais, mas por dentro eu tava pulando de alegria. Meu coração assaiu pela boca. Por causa que, cara, valeu a pena passar por tudo, todas as dificuldades que eu passei em 2020. Aí chegar no nesse nível aí, os 100 mil inscritos, muita gente duvidou, muita gente achou que eu nem ia conseguir, mas eu acabei conseguindo aí eu persisti e consegui meu objetivo, e hoje em dia, né, que eu já tô com 100 mil inscritos, já tô com 126 mil inscritos, né, eu almoço chegar aos 200 mil, né, acredito que eu vou chegar, que eu vou chegar em breve, mas até o final do ano, o meu objetivo que eu quero mesmo é chegar nos 500 mil inscritos, cara, 500 mil é metade para um milhão, mano, ai, se eu conseguir chegar eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu também fiz um vídeo aí sobre as formas selvagens que são as formas criadas por um artista aí do Onihiro. Eu achei engraçado esse vídeo por causa que, tipo... Eu esqueci de adicionar o arrajado Selvagem nesse vídeo. Aí vocês ficaram perguntando, cadê o Arraia Jato Selvagem? Cadê o Arrajado Selvagem? Aí eu disse, não, é por causa que ele foi tão rápido que não deu pra ver ele no vídeo. <risos> Daí teve o Milk react do Mamã Esquisito. Eu gostei muito dessa série aí do Relógio Esquisito. Cara, eles, eles têm umas ideias da hora, né? Esse é o primeiro negócio lá do, bug, do Blog Dribble. Aí uma redublagem do, do primeiro episódio de Ben 10 Clássico. Eu sei que. Pra isso deu meio ruim, né, por causa que o YouTube é chato, foi lá e bloqueou o vídeo, mas, cara, ficou muito, muito bom mesmo, muito engraçado, tinha muito potencial para continuar, mas infelizmente culpa do YouTube aí que não deixa a gente ser feliz, aí eles não fizeram mais. Aí temos o primeiro episódio de uma mini saga aí que teve no canal, que foi comparando os usagens de Omni Hero com os de Five Years Letters, o Igrão né, que é o cara responsável, é o roteirista de Omni Hero, ele tava com um receio muito grande, de eu postei esse vídeo, mas eu não quis nem saber, postei mesmo e deu bom, vocês gostaram, e eu fiz de todos, né, do clássico, do Força Alien, Supremacia e do Omniverse, poderia fazer do Reboot, mas aqui é do Reboot tem muitos poucos, né, então acabei mesmo no Omniverse. Bom, daí chegamos aí a um dos vários vídeos que eu fiz aqui no canal, em um ar mais rápido né, dessa vez eu comparei o acelerado com o XR8, com o Arraia Jato. Aí eu postei também a intro da Semana 100K, que na verdade é uma intro que eu queria que fosse para a Semana 100K, só que vocês gostaram tanto que eu mantive ela até hoje, né? Até hoje tá essa intro aí, mas eu garanto para vocês que agora em 2022 vai ter uma intro nova, né? O Bartolomeu tá me enchendo o saco por causa desse negócio aí que eu não mudei ainda, né? E aí chegamos ao maior especial do meu canal, que foi a Semana 100K. Tipo, cara, foi muito bom, altos papos com a galera da União 10, foi todo mundo, né? Todo mundo participou sem exceção, todo mundo lá brincando, se divertindo. Aí eu decidi assim, não, vou dividir isso em cinco vídeos, né? para eu postar ao decorrer da semana. Aí assim, eu sei que não saiu do jeito que eu queria, né, não saiu os cinco dias certinho, mas mesmo assim foi uma semana muito boa, os vídeos deram muito bom. E entre esses tem o vídeo, o meu vídeo atual favorito do meu canal. O vídeo de, dos novos bens alternativos criados é pela União 10. Esse, para mim, é o melhor vídeo do meu canal até agora. Não teve outro que superou. Talvez esteja no mesmo patamar do Destrução de Ares Clássico versus Iron Force. force no vídeo também da história do Ion. Tá nesse patamar aí desses três, né, galera? Mas ficou muito massa mesmo. o melhor especial que eu fiz até agora. E vamos ver, né, se esses 200 mil, 300 mil vão superar esse daí. Porque, para mim... Pra mim não supera não, né, galera? Os primeiros, né? Os primeiros são sempre os melhores. Temos aí mais um vídeo analisando os Omni Raps, Dessa vez analisando o rap do Ben 10, Universo Omniverse. Damos aí um Milk React falando sobre o Bullfrag. Falando que ele, que ele é um alien útil, sim. Um vídeo aí do Kawan. Um outro parceiro aí da União 10, que ele tem entrado recentemente. Mais um vídeo aí de perguntas, onde eu respondo pra vocês se o Ben, ele poderia ter... Dois Omnitrix, mais um Milk React, dessa vez do Rap de Omniverse versão menos. Eu acho que a parte daí, esse foi o último que eu reagi versão menos, depois daí eu acho que não tem mais não. Mais um vídeo de curiosidades rápidas, dessa vez curiosidades rápidas e interessantes sobre o Ben 10. Eu adicionei esse e interessantes. Aí mais um vídeo do Full Block, é esse vídeo aqui que eu tô falando, que mostra que vocês gostam muito. Gostam muito quando eu falo dos Fublau aqui, né? Foi falando de as que, que deveriam ser Fublau. Aí vocês comentaram muito, dizendo que ah faltou tal Arn, faz mais vídeos só, faz, vídeo faz uma parte 2. Aí eu acabei fazendo o que recentemente? A série E se tal Alienígena fosse Fublau, que foi um vídeo que a ideia veio desse aqui, e vocês gostaram muito desse aqui. Então eu espero que vocês gostem, né? Eu, eu lancei só um episódio até agora, né? Do E se tal Alienígena fosse Fublau, mas em 2022 vai ter mais episódios disso. E chegamos aí ao episódio 2 de Comparando Omni Hero. Com o Firebrands dessa vez com os ares de Iron Force. Mais um Uns Alienígenas, que foi um o Uns Alienígenas do Walkatru, que foi bem legal né, que eu fiz com o um Relógio Esquisito, o Limio esse vídeo. E também, além do Uns Alienígenas, eu falei ah, como uma maneira do alcatruto ser usado em luta, que ele era um aren luxo, sim, e tudo mais. Foi um vídeo muito bom de fazer. Mais um meu, que React dessa vez do rap do Vilgax não foi feito pelo Iron Mach, foi pelo Dragon Mach, mas a letra foi feita pelo Papiros da Batata, tá muito bom esse rap. Aí a abertura do Destiny Heroes, dessa vez cantada pelo Iron Mach, né? Que eu tinha postado a abertura só que só que cantada por mim, aí agora eu fiz a cantada pelo Iron Mach muito viciante, né? O beat que o Iron Mach fez lá. Aí temos o retorno da série... Aliens que mereciam ter a forma Suprema, que também tem muitos vídeos em relação a isso Só que esse eu fiz com o lookzinho aqui é nessa época eu tava, eu tava nessa onda, né? De fazer vídeo com a galera da União 10 Aí esse eu decidi fazer com o lookzinho ficou muito bom Aí também temos um vídeo aí falando sobre o Joker Supremo E agora temos um react aí do vídeo do Alcatrota, mostrando que ele é um alien bom Que foi o segundo episódio aí que o Kalman fez dessa série se usado direito é bom. E temos o podcast completo com a União 10. Pegou pouca visualização, mas também que o negócio é duas horas. Não é todo mundo que tem cabeça para ver um negócio de duas horas. Mas tá aí para vocês verem como é que ficou completo, sem cortes. Depois disso, eu fiz um vídeo falando sobre o bem e a se Eles eram um casal tóxico. E aí, galera, eu entrei numa fase meio difícil da minha vida, né? Que eu tive que dar uma pausazinha no canal que eu tava com umas crises de ansiedade. Aí né, eu dei uma pausa no canal, infelizmente, quando eu voltei, o canal já, já não me favoreceu né, em visualizações, foi a partir daí que o canal começou a decair. De 21 de junho, eu postei aí o vídeo de como seria o Atômico X Supremo. Depois eu fiz um vídeo aí falando sobre os osais supremos e as fusões, quais dos dois venceria, qual é o mais forte. Você vê que nessa semana aí eu tava focado na fusões, né? eu tava vendo só o conteúdo de fusão. Depois eu fiz um vídeo muito difícil aqui no canal, que foi o vídeo falando sobre o destruição de diários, um vídeo muito importante, muito necessário de eu postar também no canal, né? Que era para falar, ah, aqueles destruis de do começo estavam errados, eu expliquei tudo, né? Quem é que venceria, quem realmente, eu expliquei tudo, tudo que estava errado... Tá nesse vídeo aí, então, então se você quiser maratonar de mundiais, veja, veja esse vídeo aí Galera, pelo amor de Deus, que ele é um vídeo muito Importante, né, os recentes Realmente eles estão certos, né? mais os do passado, cara, tem tanta coisa errada que eu falava antigamente, lá em 2017, 2018, pelo amor de Deus. Mais um vídeo de fusões, né, dessa vez foi um vídeo assim, analisando né, as fusões que o Lado, né outro parceiro aqui do canal, ele, ele fez, né, as fusões mais inúteis do Ben 10.000, aí eu acabei explicando, analisando né, essas fusões no meu vídeo. Né? Temos dois reacts seguidos, um é o react do, do Heróis Unidos, também que pra mim ficou excepcional. E um react do Gabriel Cunha, que, ó galera, vocês pegam do Gabriel Cunha, infelizmente ele acabou desistindo do canal, por causa que, acredito, por questão de trabalho, não tava tendo mais tempo pro canal, desanimou de Ben 10 né, Aí, infelizmente ele acabou desistindo. Mas boa né galera, eu entendo o lado dele e tudo mais Mas enfim, voltando aqui né galera, que eu acabei ficando bem falando nisso Ele fez um vídeo aí sobre o Ben 10 Alien Force e o Gatos Ataques dublado né? Isso era um dublagem lá bem bravo né, os personagens com as vozes da galera da União 10 muito, muito massa Uns alienígenas do Friagem que mano, até agora esse foi o episódio de uns alienígenas Que vocês mais assistiram tá com 100 mil visualizações Como vocês gostam do Friagem né <risos> Adivinha só, mais um vídeo de fusões Sim, dessa vez das fusões supremas que o Ben 10 poderia ter virado vocês veem, galera, por isso que eu parei com difusão por causa que eu tava fazendo tanto que eu acho que eu abusei, tá ligado? Aí por isso que eu parei, mas como eu falei, eu vou voltar, só que mais moderado, né, galera? Eu não vou ficar postando toda hora ver de difusão não, viu? Pode ficar tranquilo. É, daí chegamos no mês de julho, né, que foi um mês assim que eu, aí que eu tive dificuldade mesmo, né, por causa que o meu notebook, ele, ele deu pau, né, ele, ele sobrecarregou de tanto que eu tava editando o vídeo lá, o Adobe Premiere não aguentou, tava renderizando, o bicho descarregou, aí eu perdi o notebook. Vocês veem que eu não dou sorte no notebook, né? Aconteceu uma coisa semelhante no passado, mas foi bom caso que eu construí o PC um game aí, né? Muito massa, não deu pra editar melhor, sem me estressar com, né? com questão de travamento, né? Que o outro travava demais mesmo. E foi uma coisa boa até, né? Que aconteceu comigo. Mas aí a gente já começa com um rap sobre mim, sim. Pelo Ninja Thunder, aí, né? Que nessa época eu tava muito, né? e nas, nas lives do Derpin, né? Com o Luiz Gamer, essas coisas, né? Aí nessa época eu decidi fazer um rap sobre mim, o Daniel Leite. <risos> muito mais, gostei demais desse rap maravilhoso. Como eu não podia deitar, eu resolvi postar um spoilerzinho pra vocês mesmo, né? Do Gigante Ultra Supremo. Né, que foi meio que uma preparação para vocês do que iria por vir, né? Aí eu também fiz duas lives comemorando cinco. Anos de canal no dia 5 de julho de 2021, eu completei cinco anos do meu canal aqui. Minha trajetória no YouTube foi muito legal, né? Interagindo com a galera, conversando. Eu sei que no começo a gente deu uns probleminha né? para estar só eu e a galera não podia entrar porque eu estava sem notebook, deu um trabalho danado, mas a gente conseguiu, né? Todo mundo conversar lá e tudo mais. Uma live bem legal, bem divertida, bem grande, né? Então, se vocês quiserem rever, um com carinho que a gente fez daquele jeito para comemorar os cinco anos de canal. Da maneira muito massa Depois disso teve um Milk React aí, né Do rap do Ben 10. mil E também o rap do Agregor Eu também postei aí, né Um vídeo da Batalha do Bartolomeu vs. Goku Que eu tinha postado como stories Aí eu decidi, não Vamos postar aqui no canal também, né Porque que a galera queira ver Aí eu postei pra vocês aí Bom, depois disso Mais um vídeo aí de das rápidas De Ben 10 eu Também fiz um mais um vídeo de Onde eu falei, né, Se a gente se transforma elas estão no Omnitrix. E você sabe que hoje dia eu fiz um vídeo Mais completo sobre isso, né eu vou falar disso eventualmente. Eu também fiz um vídeo sobre o maior mistério de Benes, que é o Ary, na caixa 10-10-10. Foi meio que um remake, né, que eu já tinha feito esse vídeo, eu acho que foi em 2017 ou 2018, não lembro direito, mas foi um remake daquele vídeo lá, que é um, é um conteúdo também interessante, né, galera? Quem é o Why misterioso da caixa 10-10-10? Tem, tem gente que hoje em dia não conhece isso aí. então é bom sempre atualizar galera. Bom, também fiz aí o Milk Direct do rap do Ben 10.000, do Iron Master. né, aquele não era do Iron Master, aquele lado do Ben 10.000, da Gregor. Esse é né, o rap do Ben mil Um Novo Amanhecer. Também foi um rap que eu achei muito legal. As referências, que eles fizeram as falas dos outros raps. Tá incrível, né? As fusões cantando, massa demais. Mais um vídeo de fusões aí, né? Eu falo das fusões de aliens semelhanças serem mais poderosas, né? Eu, tipo, eu comparar né, a XLR8 e a acelerada numa fusão. Eles são mais poderosos? Quatro não mostram, quatro braços, quatro Eles são mais poderosos na fusão? Eu expliquei isso nesse vídeo. Aí mais um vídeo né, do visual dos aliens em Herógenis, eu avisei para vocês que tem muitos vídeos em relação a essa série. E até o momento o último episódio do Mundo Alienígenas que foi o Mundo dos Alienígenas do Fantasmático como eu falei para vocês, eu desanimei porque a galera não assistiu muito não sei o que foi que aconteceu, porque o Fantasmático é uma que muita gente gosta, aí quase ninguém assistiu, eu, eu achei esquisito entendeu? aí por causa disso eu acabei desanimando dessa série, mas como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu vou voltar com ela agora esse ano. O vídeo aí do Big Quail, né o rival o do Telewolf mais um vídeo aí de conteúdo da Mino. Também trouxe pra vocês aí o vídeo das fusões triplas Outro vídeo de fusões Mas dessa vez dá um desconto, galera Que eu nunca mais tinha trazido vídeo Sobre as fusões triplas E mais um vídeo de curiosidades rápidas Sobre bandas, Mais um microreact Dessa vez de um novo rap Dos primarciais Feito pelo Farolzinho E chegamos a um vídeo, galera Que eu gosto muito desse vídeo Aqui no canal Pegou muito sucesso Que foi explicando Sobre a cromatização de diamante Que eu fiz com o Lu né, Do canal Iai Geek Que foi a partir dessa época aí Que o canal deu uma subida Deu uma aumentada quase que nesse mês de agosto Teve muitos vídeos interessantes, inclusive foi esse vídeo. Eu sei que esse vídeo é do mês de julho, mas a visibilidade dele foi toda para o mês de agosto. Mais um vídeo de Five Years Later versus Omni Hero, dessa vez com o Zé de Supremacia. Fazia tempo que eu não tinha trazido. Bom, aí dia 3 de agosto de 2021 começamos aí o primeiro vídeo de com -Si, Essa série aí que vocês adoram do meu canal. Começando aí com o EC, -Si, o Azimoto gostasse das formas supremas. Foi a parte daí que começou tudo, né, galera. Eu dei a ideia para vocês. E esse vídeo aí também vai englobar uma outra série que eu vou trazer futuramente, né? Eu pretendia trazer ela em 2021, mas o ano acabou e eu não fiz. Aí em 2002 eu vou trazer assim, que é uma série assim, refazendo supremacia Aí esse negócio do Isil Asmute e gostar das formas supremas vai englobar também nessa série Vocês vão ver galera, vocês vão gostar muito Temos aí o Milk React do rap do XLR8, feito pelo farolzinho, né? XLR8zinho, rapidão Aí temos uma sequência de vídeo muito massa, né? Quando eu expliquei pra vocês a diferença do glutão puro do tubo E foi um vídeo que do nada explodiu, vocês gostaram Um vídeo tão simples, não né? Um conceito tão simples mas vocês gostaram muito, aí finalmente o vídeo dos Ultra Supremos que eu demorei muito para fazer, pela questão que eu falei, né? Que eu tava sem o PC, mas eu recuperei o PC, eu consegui fazer a edição toda de novo, né? Porque eu perdi o notebook logo na hora que eu tinha terminado de editar esse vídeo dos Ultra Supremos, aí tá ligado? Mas, bem assim, valeu a pena esperar, né, galera? vocês gostaram dessa parte 2, com melhor que a parte inclusive, né? E, depois disso, eu comecei aí com a série que também pegou muito hype, né? Quando ela começou, que foi o pior cenário possível. Quando eu comecei aí com o pior cenário possível do os Supremo. Foi a parte daí, né, galera? Que essa série que a galera deu muito feedback, deu muito hype, começou. Eu disse que dessa vez foi o vídeo de, E se o Kevin fosse do bem desde o clássico? Que, cara, esse vídeo eu deveria ter trazido desde 2018. Então, a gente tinha essa ideia entendeu? Daí tem esse vídeo vergonha ali aí, né? Que foi o Milk react do Rap do Clássico, que eu cantei lá, todos usarem, aí no final ainda cantei o, o Porco Aré, pelo amor de Deus. Bom, e chegamos aí ao vídeo, será que Benézio Universo vai voltar? Eu fiz algumas especulações, desde aquela época eu já tava nesse rap aí, galera, eu já tava nessa esperança aí. Ah, eu acho que Benézio Universo vai voltar, o restante do Universo deu certo, né? Eu já tava nessa esperança aí, e hoje em dia eu tô mais, né? Eu tô mais, só aumentou. Bom, aí temos aí um vídeo da história do Agregor, em seguida mais um episódio do Pior Inclusive dessa vez do Eco Eco Supremo. Supremo que vocês gostam muito da né, galera, então, com certeza, esse vídeo vocês também curtiram demais. Como seria um Viltromita no Omnitrix? Esse vídeo assim tá meio que fora de época, né? Porque a galera não tá mais tão hypada do invencível, mas eu decidi fazer esse vídeo aí, ficou legal. Temos uns que reacts seguidos, né? Porque os dois rappres postaram no mesmo dia, um no canal do Iron, um outro no canal do Papiros, que foi um rap do Albido e o um rap do Feedback dois raps muito bravos de Bendas. O vídeo é sobre o Spark, um fone da Amina. Mais um episódio aí de do pior cenário, inclusive dessa vez, do bicho suprema, que esse vídeo aí mostra que, mesmo supremos, com um conceito mais simples... A explicação deles tendem a ser mais complexas e, e nessa época aí da é semanal, né? Toda semana eu trazia episódio novo dessa série do pior cenário possível. Bom, nós né? chegamos aí mais um vídeo de perguntas. Dessa vez eu vou pra vocês como é que seria o Nanomex Supremo, só que tem uma explicação mais simples. Aí depois eu prometi que eu ia fazer um vídeo mais completo sobre o Nanomex Supremo, explicando todos os poderes dele e tudo mais. E eu fiz mesmo. Daí temos o um vídeo que eu, que eu comparei o feedback com o cromato, né? Falando qual desses ars tem o melhor poder de absorção. Eu confesso que eu deveria ter adicionado também o NRG nesse vídeo aí, para comparar os três, porque os três são mais bem bravos em relação à absorção. Top 10 aliens mais poderosos de Ben 10, feito com o Vini. Cara, esse vídeo ficou incrível, né? Vocês deram um feedback muito bom, esse vídeo atualmente está com 117 mil visualizações. Que é esperado né galera, porque que vídeo assim de top 10 sempre dá bom, mas quando eu vi assim analisando os aliens de poder, vocês gostam muito. E eu posso até fazer um par 2, dois né galera, será que eu faço esse ano, será, será, não sei, vocês querem que eu faça? Comenta aí. Aí chegamos aí ao pior cenário possível do Bala de canhão Supremo, também temos aí mais um Mickey Karaokê, muito ruim, cê é louco, canto ruim demais, ainda mais na parte do alien X. Eu fazendo belo com Serena e Ben tudo junto tá ali tudo Na maior gazar, parecia uma feira, pelo amor de Deus esse setembro já começa eu metendo louco aí com o Omni Hero Versus Five Legends qual o melhor visual em Omniverse? Um aí eu coloquei logo o Blox, o blocks. Estou ali mais polêmico em relação ao visual na Thumbnail. Sou doido mesmo, sou bem ousado, né, galera? <risos> mais um vídeo de perguntas aí, onde eu respondo pra vocês sobre o Ben Supremo, se ele recebe os poderes do Aryan-X. Mais um vídeo aí de curas as sobre bandas. Temos aí um vídeo de como seria os do Max 10 e tudo mais, expliquei pra vocês. Também temos aí o um vídeo de top 10 ares pra se usar no dia a dia. Pega a dica, viu, galera? Se você tiver seu Omnitrix aí, usem esses ares aí no dia a dia de vocês. Funciona mesmo, galera. É comprovado cientificamente pela NASA e pelos encanadores também. quando então nós chegamos ao vídeo do pior cenário possível do Friagem, que foi um vídeo que eu enrolei muito pra fazer por causa que era mais complexo, né? A questão do pior cenário possível do Friagem, né? Que ele é uma assim, que tem mais contexto, um negócio do fogo tão frio que queima e tudo mais, né? E vocês gostaram desse vídeo aí também. Mais um vídeo analisando os rap do Iron March, dessa vez analisando o rap do Albido É um Milk React do rap do Malware, biomecânico porém mortal, mudando para si, Malware Um dos melhores raps aí do, do Iron mais sem dúvidas E aí começamos a semana do Remake, né, que é a semana que eu decidi, não, vou fazer uns um vejo Remake aí Porque tem um monte de vídeo com Copyright no meu canal Aí eu fiz um repost do Expositor do Feedback. Aí eu fiz um remake né, dos Ains de Ben 10 se fossem Pokémon. Aí também temos aí o Famigerado Flamengo Forms, que foi um vídeo tão bom, mas tão bom. Teve um canal aí de não é O canal do Dolinho. Se você não conhece, é muito engraçado os reacts que ele faz. O meu canal ele faz em live, né? Aí tem um canal Cortes secreto que ele posta lá. Eu vejo todos muito engraçados, engraçado né, galera? Ele lá, os Flamengo Forms, ele lá adorou demais, né? Também ele reagiu aos, né? Os Ultra Supremos os Primordiais, os Ultra Vedar também. Aí, como seria o pior cenário possível do Fogo Fato Supremo? Cara, esse aí foi complexo demais, pelo amor de Deus. O processo da petrificação pro Fogo o Fato ele virar aquela madeira petrificada. Cara, foi tanta informação que eu falei nesse vídeo que eu fiquei até com dor de cabeça depois daquilo ali. Mais um vídeo de curiosidades óbvias sobre Bandas. Deixou de São Diários Remake, né? Da Batalha dos Ares Elétricos. Mais um ic ic Diamante posta Denita, né? Um vídeo que os engraçadinhos ia gostar, né? Porque você diz: "Ah, mas o Diamante é e Haha, <risos> muito engraçado. Como foi o pior cenário possível do Macacarã supremo? Aí mais um vídeo remake, né? O top 10 melhores transformações B10. Aí temos um vídeo de perguntas, né? Respondendo para usar a questão do Kevin, do Fantasmático, a ligação que eles têm. Esse vídeo também é o primeiro que eu apareço no canal do Daniel Tirando a live dos 5 anos de canal que eu apareci bem rapidinho Chegamos aí ao polêmico vídeo, quando eu analiso o vídeo do ENEC, Cara, como é que o cara faz um top 9, aliens mais poderoso de BNF top 9, por que não 10? E ainda coloca o, o pior em nome do lugar, como dos Ares mais poderosos. Ah, não, caralho, encerramos o pior cenário possível dos Ares do Bem, com o Gigante Supremo. E no mês de outubro começamos com mais um remake, né? Um remake aí da batalha do Besta vs Macacaranha. Então temos aí mais um fanform da Amino, que são os Ares SCP. E eu comecei o pior cenário possível dos Ares do Albido, né? Com o enorme Ossauro Supremo. Até agora só tem dois vídeos, né? Dele e do Apex Supremo. Mas eu vou fazer dos outros aí. Comenta aí qual que vocês querem, do Macacaranha Supremo... Do grave Ataque Supremo, Rato Supremo, comentar é tá aí. Temos um Milk React do rap do Ben Malvado. Uma história muito massa, né? Fanfic. A gente pode fazer um headcanon, né? Que essa história é realmente a história verídica do Ben Malvado. E em seguida eu fiz uma análise desse rap aí, né? Tá aí mais um vídeo de E se e se o Albido fosse do Ben? Daí temos o pior karaokê de Ben 10 para Marcelinelli, né, que dessa vez eu não fiz sozinho. Tipo, eu não quis pagar make sozinho, eu paguei make junto com a galera da União 10 em live ainda mais. Aí temos mais um remake aqui dos aliens de Ben que fossem Pokémon, dessa vez com os aliens do clássico. Aí temos mais um vídeo de perguntas, né, eu respondo pra vocês se o Ultra T ele poderia se incrementar no Omnitrix, no Omnitrix Recalibrado, no Super Omnitrix, no Omnitrix do Universo. Aí temos um dos melhores Milky Reacts que eu fiz, né, que foi o resumo da Guerra dos Bens, né, do então... Então não havia mais ninguém Então não havia o Ben Mano, que, que animação incrível, velho Eu queria muito ver outras animações Nesse estilo aí de outros episódios também de Ben 10 Ia ficar muito legal Daí tem uns dois vídeos que, assim Eu, que, assim, eu fiquei triste né, deles não terem pegado tanta visibilidade né Mas, assim, a visualização não é o mais importante O mais importante é que as pessoas que assistiram elas conseguiram absorver o conteúdo que eu quis passar, entendeu? Que não foi o quê? Foi o Frankenstrike, um dos aliens mais inteligentes, né? Eu expliquei esse conceito do Frankenstein e também sobre o cromático, que é um alien bastante poderoso, né? Explicando pra vocês a questão da absorção dele. E esses dois vídeos são vídeos bem informativos, né? Falando sobre esses aliens. E é isso, né, galera? O importante é trazer conteúdo, né? Mesmo que não foi todo mundo que viu, até porque nessa época aí eu tava passando por uma fase difícil. Eu tive que chamar até um editor, né? O Luan, né? Que editou, meus vídeos por um mês e tudo mais, né? Enquanto eu tava passando por essa fase. Não tava conseguindo editar direito, aí ele fez esses vídeos aí, né, e o canal tava com baixa, né, ele voltou a ter baixa nessa época aí, mas não tem problema, né, galera, o importante é a gente não desistir, a gente persistir, que lá na frente a gente vai crescer com certeza, a gente vai voltar a ser o que a gente era antes. Então, temos um especial de Halloween, né, Dos Zainz de Halloween feito pelos inscritos, também temos aí o cover o Lukezinho fez do Rap de universo e mais um, e se, e se o Azimuth fosse do mal, como seria? Confira esse vídeo para você saber. Bom, temos aí um milk React da animação lá do Ben 10 que Cara, com certeza, até agora, até agora, essa foi a melhor animação de Ben 10 que eu já vi em toda a minha vida, cara. Eu vou fazer um ano viu? Eu prometi que ia fazer e eu vou mesmo. Você que fez essa animação tá assistindo esse vídeo aqui, cara, por favor, faz uma continuação, faz uma série, sei lá, velho. A fanbase agradece muito. Bom, né, tem um vídeo que eu falei, né, dos dois novos feitos pelo Thomas Parks. Também aí mais um vídeo dos fanais, dos inscritos, né, dessa vez... Com os fanais da galáxia de Andromeda né? Foi um evento aí, o evento de Andromeda Que eu pedi pra vocês fazerem Mais curas rápidas interessantes de Benesse Como eu falei, sempre tem né galera Todo mês eu tô trazendo essa série para pra vocês Aí mais um vídeo, depois de muito tempo né Mais um vídeo de aí... que mereceu a forma suprema Vocês gostaram muito da thumbnail aí Quem fez foi o Lu, né O Lu do Yai Geek Principalmente por causa dessa peça que deixa aí, né? Eu era de Suprema aí, vocês gostaram demais, né? os gados aí pira. <risos> Mais um e se, e se o BF3 tivesse o Omni Tricks? Eu gostei demais de fazer isso daí, cara, por causa que eu fiquei... Cara, mano, se tivesse isso na série, o BF3 com os, as formas supremas ou as Monster Eyes e formas que seja, mas, cara, conceito muito legal. Bom, daí chegamos ao vídeo que eu queria falar lá, do cover do dos Vilões. Esse cover aí, né, eu fiz os Skets. Que foi legal, né? Tipo, além do podão, eu sou o fantasmático, né? Mas, assim, teve uma polêmica, né? Teve uma tretinha aí, né? Que o cara não gostou. Aí, ele fez um comentário assim que eu me senti meio desrespeitado, me senti meio humilhado, entendeu? Até botei na aba comunidade, um mas já tá resolvido, né, galera? o que acontece, né? Não dá pra agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Quem dera eu? Quem dera eu? Um simples humano, né? Daí temos a parte 2, né? Do de Andromeda, que eu dividi em duas fases, cara, que tinha muitos análises de Andromeda que vocês tinham feito. Daí chegamos aí o vídeo do Nanomédio Supremo, que eu prometi para vocês que ia fazer, né? Explicando todos os poderes, habilidades... Do NanoMex Supremo ficou um vídeo assim bem completinho mesmo, com muita coisa. E aí temos top 8 Waifus em Ben 10, mano. Esse foi um dos, dos vídeos mais engraçados, né? Infelizmente também foi um vídeo triste, né? porque Por causa que foi o último vídeo que o Luan editou. Vocês gostaram muito do Luan como editor aqui do canal. Mas ele decidiu não fazer mais os vídeos e tudo mais. A gente entende o lado dele, né? Mas que vai fazer falta. Vai. Conheça o Celestial Hunters, umas formas aí feitas pelo Mega Verso, parceiro aqui do canal. E, mano, fazia muito tempo que ele tinha prometido que fazer, né? Que ele também foi... É o, é o cara por trás das fusões tripas, né? Aí pegou... E disse que ia fazer essas daí, e finalmente, depois de ele fazer várias, eu consegui fazer esse vídeo. Chegamos aí no mês de dezembro, né? É, já estamos chegando na reta final do ano aí. Uns curiosas óbvias de Ben 10. Também fiz aí um remake, né? Daquele destruição de Ares dos pós versus vs. O Sneriô. Aí o Mickey React aí da Vida do Azimuth, né? Que foi mais um vídeo aí do relógio esquisito, que eles fizeram lá naquele estilo lá do Vomax, né? Com o Blue Dribble. Aí 20 curiosidades rápidas e interessantes de Ben 10, né? Teve aí a curiosidade do acelerado, parecendo o mascote do Cheetos. Mais um vídeo aí de perguntas, onde eu fiz uma comparação entre o Iden e o Eco daí eu dei nisso a nova série né, de e se tal alienígena fosse pro Bloco, comecei com massa cinzenta. Eu vou trazer mais, só vocês comentarem aí qual o ar que vocês querem que eu já faça o episódio 2. Meu projeto do rap, do fantasmático. Temos o como foi o pior cenário possível do eco-eco-supremo do Albedo. Até então, o último episódio aí será é do pior cenário possível. E o tão querido vídeo aí, o vídeo de sucesso do momento, né, do meu canal. Que é o vídeo de tudo que o BNES possa transformar. Vídeo polêmico também, né, que tem muitas opiniões aí, né. galera que não concorda que tal, o personagem poderia estar no Manitrix. Mas, galera, eu vejo que vocês gostaram muito desse vídeo. Tipo, não é porque eu tô meio zoado, né? Que eu tô com as visualizações baixas. Esse vídeo, cara, tá com 50 mil visualizações nesse momento. E eu acredito que ele vai crescer mais e mais. Porque vocês gostaram e hyparam demais. Eu agradeço. Eu agradeço pelo feedback positivo. que Cara, pra mim, eu acredito muito que esse vídeo aí vai salvar meu canal, tá ligado? Ele vai trazer mais, mais gente para se inscrever no meu canal. Ele tá dando o que falar, viu? Tá, todo dia tá crescendo visualizações. E pode ter sido isso que eu vou fazer um par 2 desse vídeo que ainda, que ainda não acabou, não, viu, galera? E tem outros personagens que poderia estar nome no 3 que eu não falei nesse vídeo aí. E se o Arturo Poder de Ben -10, existisse na vida real, como seria? O vídeo aí é pelo Kawan no canal KFOS. Né? Esse vídeo aí foi, foi o primeiro vídeo né, que ele roteirizou aqui no canal Ele vai começar a roteirizar outros vídeos também Se o Ben ele namorasse com a Lucy Eu sempre tenho que postar esse vídeo assim Mais picante, vamos dizer assim Tudo indica que Benazônio Universo vai voltar Eu falei, galera, que o meu hype só tem aumentado Aí minha esperança que Benazônio Universo vai voltar Tá lá nas alturas, tomara que volte mesmo, viu, galera? Vamos ver o que é que o Duncan Haller vai falar, que é esse ano, né? O Duncan falou esse ano que ele vai falar sobre a nova série de Benes e espero eu que seja uma continuação do Universo. Ainda nesse hype, eu revelei pra vocês o visual do Fogo Fato, feito é, um redesign aí, né, feito pelo... Por um das artistas de storyboard aí do reboot, ela fez esse visual aí. A teoria de como funciona o teletransporto de fogo, do chama. Em seguida, teve o um especial do Natal do canal, que foram dos áreas Natalinos feitos pelos inscritos. Também temos o, o vídeo dos áreas mais superestimados de Ben 10, o contrário daquele vídeo lá, né, dos áreas mais subestimados. O vídeo aí de fanais, né, onde eu expliquei para vocês sobre a terceira subespécie do Joker, que é o Joker Machine. Então, triste... Vídeo do, dos piores acontecimentos de 2021 na comunidade Ben 10. Que foi a morte de Derek acho Que esse ano a gente perdeu muita gente, né, galera? A gente perdeu a Ana Lúcia, dubladora da Gwen. O Juro Chaves, dublador do Vomax. Também perdemos a Yara Rissa, que foi a dubladora da Eunice. Mas, cara, eles marcaram outras séries também. Não foi só em Ben 10. Cara, a Yara Rissa é a dublado, era a dubladora do Tails. Imagina aí. Sonic vai lançar, né? O Sonic 2. E não vai ter a voz da Yara Rissa no Tails. Tá? Vai ser uma outra dubladora. Ou também na nova série de Ben 10, a voz da Gwen, do Vomax, vão ser de outros dubladores. Não vai ser da Ana Lúcia, nem do Júlio Chaves, entendeu? Cara, isso é muito triste, entendeu? E ainda tem o Derek de Jay White. Tipo, a nova série não vai ser com o traço dele, tá entendendo? Então, realmente, a gente perdeu muita gente nesse ano. É muito triste, né, galera? O último vídeo aí do ano, né? Bem aleatório, né? Eu terminar o ano com esse vídeo aí. Que foi o vídeo que te falando sobre a dublagem de Ben 10 em Portugal. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham um gostado aí, né? né? toda a trajetória do ano de 2021. Confesso que foi um ano maior, né? Foi um, foi um ano que teve mais coisa do que 2020, Eu lembro que o vídeo de 2020 não ficou, a retrospectiva de 2020 não ficou tão grande que nem daqui, mas é isso. é Como eu falei, a minha meta é esse ano é chegar nos 500 mil inscritos, vamos ver se realmente eu vou conseguir, vamos ver também se daqui pra lá eu vou conseguir melhorar o cenário aqui, né? Que por enquanto só tem eles três aí, mas, quem sabe, eu consiga mais bonequinhos, eu consiga fazer um cenário melhor aqui atrás, né? Ficar mais chamativo pra vocês, eu consiga recuperar minha camisa azul, né? Que, como eu falei, eu expliquei aí no vídeo, a camisa azul agora é lá do canal do Morizano. É né, porque o Bartolomeu distorceu a linha do Templar e tudo mais. Né, vamos ver se eu recupero a camisa azul. Vamos, vamos ver, né, galera? Eu só sei que 2022 promete, eu acredito que vai ser um dos melhores anos do canal. A gente vai se reerguer, sim. Não vamos ficar desanimados, não vamos ser pessimistas, né, galera? Vamos pensar que o Ben vai voltar o hype da comunidade de Ben Vai acender a chama ardente da vontade de assistir Ben 10 e falar sobre esse conteúdo, espalhar conteúdo de Ben 10 no YouTube e em outras redes sociais. É isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal se possível, seja membro, ative o sininho. Falou e tchau!